Abra a sua Bíblia, Atos 13. Open your Bibles. Acts 13. Versículo 1, vamos ler. Verse 1, let's read together. Quem encontrou, together. diga amém. Whoever found, to say amen. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia say, say have mercy. Misericórdia have mesmo. mercy. <risos> amém? diz, assim a palavra do Senhor, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão chamado Niger e Lúcio Cirineu e manaean que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. The Lord's word reads: Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia and from there they to Cyprus. E chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. E havendo atravessado a ilha até Paphos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Now, when they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer, a falso profeta, a Jew, whose name was Bar, Bar Jesus. O qual, uh, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus who was with the proconsul Sergius Paulus an intelligent man this man called for Barnabas and Saul and sat to hear the word of God Mas resistia-lhes Elimas o encantador porque assim se interpreta o seu nome procurando apartar da fé o proconsole But Elimas the sorcerer forso his name is translated withstood them seeking to turn the proconsul away from the faith Todavia Saulo que também se chama Paulo cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, then Saul who is called Paul, filled with the holy spirit, looked intently at him. ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, and said, Ó oh, full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ajudando a roda, e, andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. And now indeed the hand of the Lord is upon you and you shall be blind not seeing the sun for a time and immediately a dark mist fell on him and he went around seeking someone to lead him by the hand. Então o proconsul, vendo que vendo o que havia acontecido creu maravilhado na doutrina do Senhor. Then the proconsul believed when he saw what had been done being astonished at the teaching of the Lord. Que Deus abençoe a Sua palavra lida nos nossos corações. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre alguns aspectos importantes. Do, do, da ordem de Deus. É muito sério o que a Bíblia diz. muito sério o que a Bíblia diz. E quando nós lemos a palavra de Deus, Word, nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está mostrando. Às vezes, nós costumamos ver a obra de Deus de uma maneira, as coisas de Deus, de uma maneira muito romântica. Às vezes, nós acostumamos a ver In a very romantic way. Como que é isso? Is Veja bem, quando um jovem está apaixonado por uma por uma jovem, Look, ele consegue ver algum defeito? Can he see any algum problema? Any Não. No. A voz é linda. The voice is beautiful. Tudo emociona. Everything is Não é verdade? Isn't that right? ah, e, e fica aquele clima, a pessoa parece que está doente, né? Alguém que já ficou apaixonado alguma vez? Has here ever been in love o Júnior disse que sim. os outros ninguém confessa O levanta a mão. Yes, o Ricardo que yes. está apaixonado. Ricardo says he is in love. <laughs> oh, isso não é bom, viu? Isso não é bom. <laughs> Look, that's not good, you know. That's not good. A Bíblia manda amar, não apaixonar. The Bible says to, to love and not to be uh, pa, to have passion over. Veja <laughs> bem. Por que, que eu estou falando isso? Para que você entenda, às vezes, a maneira como muitas pessoas veem as coisas de Deus. A pessoa, às vezes, se apaixona pela obra de Deus. Are full of for God's work. Outros, Outros se apaixonam pela igreja. Are full of for the Outros, Outros se apaixonam pelo pastor, no others, bom sentido, né? Are the pastor in a good sense. E, e o problema é que quando a gente está apaixonado, a gente não vê problema. O problema é que quando estamos apaixonados, não problema a gente não vê defeitos, tudo é perfeito. Everything is perfect. E é interessante, eu quero, estou citando isso. And it's interesting, I'm citing this. Porque eu não quero que você faça as coisas de Deus apaixonado. Because I don't want you to do the things of God in a passionate way. Eu quero que você ame as coisas de Deus. I want you to love Porque se você Fazer as coisas de Deus apaixonado. Você vai desistir na no primeiro problema. Then you will give up at the first problem. E eu estou falando de todas as coisas que você pode fazer para Deus. De Deus. Quando você vem à igreja, você vem para Deus. Porque você vem para Deus. Dar o seu louvor a Deus. Você vem para adorar a Deus. You come to God em conjunto. Together, que, é que é muito importante. Aqueles que são membros da igreja. Those who are of the church, aqueles que cantam. Those who sing, aqueles que tocam. Those who play. É bonito o ministério. It's that kind of mas eu não quero que você faça essas coisas somente apaixonado. Eu quero que você Ame fazer as coisas de Deus. Want you to love the da God. mesma maneira, você que quer ser um cristão, que está pensando em dizer, agora eu vou ser da igreja evangélica. Saying, to to eu quero que você ame, em primeiro love, lugar, place, Deus. God. Segundo lugar, place, a igreja do Senhor Jesus. Essa é a a igreja do Senhor Jesus. This is the of the Lord eu não Jesus estou falando Christ. que essa é a única igreja do Senhor Jesus. Ok? Mas eu estou dizendo que esse é parte da igreja do Senhor Jesus. But I'm this is part of the of Jesus. E tudo que nós começamos a fazer para Deus And that we start doing for precisa God ser movido por amor. Has to be moved by love. Mas como amamos a Deus? How do we love God? Como nós podemos amar as coisas de Deus? How can we love the of God? Nessa, nessa história aqueles homens Those men, que, que o texto começa falando text about, eram doutores they were eram pessoas cultas they were, they were well known, they were... Well men. Eles estavam na igreja. They were in eles amavam a Deus. They loved God. Eles, o que mostra o amor dele por deles por Deus? E o que mostra o amor deles por Deus? É que eles não precisavam estar lá. é que eles não precisavam Mas eles, eles, eles haviam sido criados na, no palácio de Herodes. Eles haviam crescido no meio da riqueza. Eles haviam crescido no meio da riqueza. Mas eles estavam ali adorando a Deus. E o que aconteceu? Eles estavam jejuando e orando. They were and Às vezes tem, eu vejo muitas pessoas que, que não creem que é, é necessário jejuar. I see, I Mas eu quero que você entenda que se você quiser ter uma vida mais próxima de Deus, God, se você quiser ter mais intimidade com Deus, se você quiser ser cheio do Espírito de Deus, God, você tem que orar, e você, e você tem que jejuar. Essa é uma necessidade. This is a necessity. Eles estavam ali e o Espírito de Deus começou a se manifestar sobre eles. They were there and the Spirit of God began to manifest upon them. A Bíblia fala que isso. The Bible says this que eles estavam servindo ao Senhor. It says they were serving the Lord. Estavam jejuando. They were fasting. E o Espírito de Deus falou. And the Spirit of God spoke. Olha que coisa interessante. Você consegue ver o Espírito de Deus? Can you see God's Nós não podemos ver o Espírito de Deus com os nossos olhos físicos, we carnais. We cannot see God's Spirit with our physical, our A menos que Ele se manifeste Visivelmente a você. Mas nós podemos sentir o Espírito de Deus. E nós podemos ver o atuar do Espírito de Deus. E nós podemos ver o ouvir a voz do espírito de deus and we can hear the voice of, the spirit of god. O espírito de deus pode falar com você the spirit of god O espírito de deus pode falar com uma pessoa the spirit of god can speak to a person, e essa pessoa transmitir aos demais and this person can transmit that to the, to the rest. Eu creio que o espírito santo fala. I believe that God's spirit speaks. E o espírito pode falar de qualquer maneira que ele quiser. And the holy spirit might speak in any way that he wants. O espírito de deus pode falar em um sonho God may speak to you in a dream. O espírito de Deus pode te dar um, uma visão. Enfim, o espírito pode fazer o que ele quiser. So Para que você entenda o que ele quer. That you would understand what he wants. E naquela igreja, and in that church, o Espírito de Deus levantou dois homens. Ele disse: "Eu quero que você separe para mim Paulo e Barnabé. Eu tenho um chamado para eles. Eu quero que você pense um pouco agora. Você já pensou que o espírito de Deus pode te chamar? Às vezes nós estamos disponíveis para Deus. Sometimes we're willing to serve God. Para aquilo que nós queremos que Ele faça. But to do what well, we want Him to do. Mas você já parou para pensar que o Espírito de Deus ele precisa ter liberdade? But have you stopped to think that God's spirit needs to have freedom? O homem hoje as pessoas vivem buscando felicidade. Men today, people today are happiness. Tudo que nós fazemos é para ser feliz. Everything we do is to be happy. Se você compra um, uma roupa nova, Nova, If you buy new clothes, você acha que você vai ficar bonito naquela roupa. You think you're look good in that e você então acha que, vo que você vai ficar feliz naquela roupa. And you think you're happy of that Se você quer comprar uma guitarra, você acha que vai ser feliz tocando guitarra. E quantas pessoas compraram uma guitarra e nunca usaram? And how many have a and never used it? Sabe por quê? You know why? Porque depois que compraram a guitarra, Guitar, Descobriram they discovered que não é fácil tocar guitarra. That it's not easy to play guitar. <risos> e na primeira vez que ele viu que era difícil, And the first time they saw it was ele já deixou a guitarra de lado. They left the guitar aside. Nunca mais. Never again. Anos sem tocar. Years without playing it. Quantos pianos, How many pianos existem nas casas? exist in houses, Que as pessoas disseram, é lindo tocar piano. Where people decided, it's beautiful to play piano. Mas do primeiro obstáculo deixar o piano de But lado. The first obstacle, they left the piano to the side. A coisa que nós quando entramos na vida espiritual. When we enter the spiritual life. E nós então vemos alguém sendo usado por Deus. And we see somebody being used by God. Nós dizemos, como é maravilhoso. Ser usado por Deus. Eu também quero ser usado por Deus. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ver. Eu quero fazer as mesmas coisas. Eu quero cantar bonito. Eu quero pregar bonito. Mas você não imagina que você precisa ter amor para fazer essas coisas. Porque Paulo e Barnabé. Eles encontraram obstáculos. They faced O Espírito de Deus mandou. God's Spirit O Espírito de Deus capacitou. O Espírito de Deus deu poder para eles. E eles saíram para pregar. And they Alegres. Maravilhados. Marveling. Agora nós vamos fazer a obra de Deus. Now we're gonna do God's work. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles estavam em um lugar e, e seguiram para algumas cidades. E o que aconteceu? And what happened? Eles encontraram um homem que, que queria ouvir. A palavra de Deus. They came across a man who wanted to hear God's word. Para quem prega a palavra de Deus, sabe. For whoever preaches God's words knows. quando você vai pregar a palavra de Deus? When you go to preach God's word. Para alguém que quer ouvir. To someone who wants to hear it. É maravilhoso. It's wonderful. Mas o que aconteceu? But what happened? dizes que junto a que, daquele homem que era um proconsul ele havia um outro homem There was another man. e quem era esse homem And who was this man? o nome desse homem era Elimas. The, this man's name was El, El, El, Elimas e havia também ele tinha um era conhecido por um outro nome também And he also had another name. preste atenção nisso Pay attention to porque this. aqui está a chave Because here's the key. daquilo que eu quero falar nessa noite of what I'm trying o nome ele também era conhecido como bar Jesus He was also known as bar Jesus que significa filho de Jesus, which means son of Jesus. olha só que coisa interessante Look how it is. o homem era mágico The man was a o homem era chamado de Filho de Jesus. Mas imagino que ele tinha boa aparência. <risos> mas o que ele fazia? Enquanto Paulo pregava, Paul would preach, ele tentava distra distrair a visão, a atenção do homem que ouvia. Eu quero que você ponha bem a sua atenção nisso você quer ser usado por Deus você quer fazer as coisas de Deus você precisa estar disposto a enfrentar os obstáculos porque obstáculos virão quando ele estava pregando o homem estava interessado mas o diabo já tinha enviado alguém muitas vezes nós vamos ministrar a palavra, O inimigo vai à frente. before O Espírito Santo te levanta. Holy Mas o diabo manda alguém para perturbar a palavra. But the E você não consegue ouvir. And you cannot hear. E se consegue ouvir, não entende. And if you can hear, you don't e os propósitos muitas vezes não são alcançados. Eu quero que você entenda, você que está ouvindo, I want you to understand you who are porque muitas vezes o diabo te Impediu de vir até a igreja, até a casa de Deus. Because many times the devil has kept somebody from coming to God's house. Porque problemas acontecem. Because problems come up. E você pensa que os problemas é algo natural? Then you think that problems is something natural. Você acha que problema é algo natural? Do that problems are just normal? O que pode impedir você de vir à igreja? What might keep you from coming to church? Seu carro quebra. O car que mais? What else? Vamos lá, vocês são pessoas normais. Come on, you're normal people. Fica doente. You get sick. Momentos antes de ir para a igreja. Minutos antes de ir aquela dor de cabeça, headache, o seu chefe te telefona boss e diz, olha, eu tenho uma coisa urgente para você fazer. Says, you Ou então, você briga com a sua mulher. Maybe with your ah, desse jeito também eu não vou para a igreja. Eu não vou igreja assim. Ou alguém telefona. Or somebody calls. Ou então alguém chega na sua casa. Or then somebody comes to your house. Oi, tudo bem? Hey, how are you? Eu vim aqui hoje, eu quero almoçar com você. I came here today, I have lunch with eu you. me convido. I e eu trouxe a carne para o churrasco. And I meat for the e você ai, ai, And you say, é ou é, não é verdade? Não é verdade? Ou às vezes você vem até aqui. Você consegue chegar aqui. E aí o seu filho começa. E corre, vai para fora. E vai, e vai para o outro lado. O seu telefone toca. Você resolve ver como é que está o score do jogo, o you placar do jogo. To see what the score is in the game. E de repente você entra no Facebook. And you go to Facebook. Ou você pensa que ninguém entra no Facebook na hora do curso. E te mandaram uma mensagem alguém que nunca manda mensagem. Someone who never sends you a message, sent E num momento time, você não ouve a palavra. You don't hear the word. Mas Paulo tinha um diferencial. But Paul had o homem estava cheio do Espírito de Deus. O homem tinha algo que nós precisamos ter. Um discernimento espiritual. Você, Outro dia eu conversava com um irmão. Ele disse: "Pastor, não sei o que está acontecendo comigo." And he said, "Pastor, I don't know what's to me. É Eu sentar no banco da igreja. When I sit on "Ricardo está. Right e me dá um sono. I just get tired. Me dá vontade de dormir. I feel like sleeping. E começa assim. And eu faço start, tudo para ficar acordado. I everything I can to stay awake. Já aconteceu isso com você? Has this ever to you? Não É? Alguma right? vez Ricardo, não. Acontece, irmãos. Acontece, irmãos. Paulo tinha um discernimento. É interessante que Paulo muda o nome daquele homem. It's <risos> interesting because Paul changes that man's name. Quando Paulo percebe o que está acontecendo, when Paul realizes what's going on, Paulo vira para aquele homem. Paul turns to that man. E o que que ele diz para aquele homem? what does he say to that man? Eu quero que você acompanhe para mim um versículo comigo no versículo 9. I want you to follow along with me in verse Paulo que também se chama é, Saulo que também se chama Paulo. Then Saul who was Also called Paul. E aí vem o detalhe, cheio de quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Olha só, eu quero que eu quero fazer uma pausa. Quero que você volte no início da mensagem comigo. Lembra que eu falei que fazer as coisas de Deus apaixonado não funciona. como que fazer as coisas de Deus não funciona. Porque quem está apaixonado não jejua. Because is fast. Não ora. Só pensa na namorada. They only think of, their, of their girlfriend. <risos> Então quem está apaixonado pelas coisas de Deus, so, God, muitas vezes não percebe que tem que pagar um preço de oração. Então Paulo estava na igreja orando, e so, jejuando, and fasting, o Espírito de Deus falou, ele obedeceu, e aqui agora diz, Paulo cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo enche a sua vida, life, a autoridade de Deus vem sobre você. E ele estava aqui cheio do Espírito, cheio da autoridade de Deus, para fazer o que Deus Queria que fosse feito. To do what God wanted him to do. E o que Deus queria que fosse feito. And what God wanted to be done é que o diabo fosse colocado no lugar dele. Onde, onde que é o lugar do diabo, irmãos? The place of the devil, oh, brothers? Debaixo Look, do pé. Under the foot, amarrado. Tied up, sem poder interferir. Paulo vira para aquele homem. Diz a Bíblia no versículo 9. It says here in verse 9: Diz que ele fita, que ele olha so com that, olhar fixo para aquele homem. E ele diz o quê? And he says what? Ele fica quieto? Does he, he quiet? Ele fica calado? Does he stay quiet? Ele deixa o inimigo continuar fazendo o que, tá, o que quer fazer? Não. Ele diz assim no versículo 10. He says like this in verse 10 oh, filho do diabo. You son of the devil, se chamar alguém na rua hoje filho do diabo. Se você não tiver na unção de Deus. If you don't have an anointing of God, você leva um tapa. You'll, you'll get, you'll be Ou então vai parar na cadeia. Mas quando as coisas são feitas no poder da unção de Deus, é But diferente. Quando as coisas são feitas no poder da unção de Deus, as coisas são diferentes. Ele diz: filho do diabo. He said, Son of the devil, cheio de todo engano. Full of all deceit, de toda malícia. E toda fraude. Não é isso? Inimigo da justiça. O inimigo da justiça. E ele faz uma pergunta. Você não vai parar de perturbar os caminhos do Senhor? E Paulo para por aí, irmãos? O que é que Paulo faz? What does Paul do? Paulo diz assim, você agora vai ficar cego por um tempo. Paulo diz, agora você vai ficar blind por um tempo. Sem ver a luz do sol. Em outras palavras... In other words, é para você aprender so that you might learn a nunca mais never se intrometer nas coisas de Deus. Get in the way of the of God. Irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo. Brothers, pay to what I'm você quer servir a Deus. Você, você ama a Deus. You love God. E como está a sua vida? Será que... Haverão obstáculos? You think that you'll face obstacles? É claro que haverão obstáculos. Of there will be Talvez você começou a vir à igreja. You to e o seu melhor amigo and your best começou a zombar de você. Started you. Mas o que está que acontecendo com você agora, so, Nathan? What's, what's going on with you now, Nathan? Você está diferente. You're different. Você não quer beber mais com a gente. You don't drink with us. Você some todo domingo. You go away every Sunday. A gente não sabe onde você está. Eu vim na sua sua casa I come to your house, e você não está mais. I, but you're not there você está parecendo crente. You're like a now. Que negócio é esse? What, what's up with that? Seu chefe. Your boss. Olha aqui, eu não aceito crente. Look, here I don't Se alguém aqui é crente, por favor, vá embora. Se alguém aqui é crente, por favor, vá que você precisa ser cheio do Espírito de Deus. You have to be full of the of God. Você precisa buscar a Deus. You have to seek God. Você precisa ter a autoridade de Deus. You have have God's e você não pode parar diante do inimigo. You stop the devil. Estão entendendo, irmãos? You Sabe quando eu... Você tem que reconhecer quando você está enfrentando uma batalha espiritual. Eu, eu estava é, ajudando um, um amigo pastor. I was helping a pastor, a friend of mine. Irmãos, ele estava produzindo um material para casais. And he was producing some written material for married couples. Irmãos, todas as todas as vezes que nós íamos começar o trabalho, Every time that we were going to start the job, alguma coisa errada acontecia. Depois de gravar, quando fomos para a edição, depois do trabalho todo editado, não funcionava. E depois de editado, que funcionou, na hora de gravar o material nos DVDs, de 10 DVDs, seis não prestavam. Out of ten DVDs, six of them didn't work. Mas cada passo desse. But every step we took. que orar e repreender a obra do inimigo. We had to pray and rebuke the work of the devil. Tem gente que não acredita que o inimigo não interfere there em are, máquinas. There are o inimigo interfere em qualquer coisa, irmãos. The enemy interferes in anything. Anos atrás, quando eu estava no seminário. O meu um, um dos professores. One of the professors. Ele morou em uma tribo indígena por 10 anos. He lived in an indigenous tribe for years. E ele teve que aprender a língua dos índios. And he had to learn the language that tribe spoke. E para poder formar a gramática da língua indígena so that he would be able to formulate the, the grammatical syntax e aí depois traduzir o Novo Testamento para aquela língua, so that afterwards he could translate the New Testament into that language, e finalmente imprimir o Novo Testamento na linguagem dos índios para eles, and finally print the New Testament in their language for the for the Indians. e ele contou que depois de todos esses anos, and he said that after all these years, quando o material estava pronto para ser impresso, when the material was ready for printing, que eles estavam preparando a, a a máquina para começar a imprimir. A máquina simplesmente não, não funcionava. The work. E chamavam os técnicos. And they would call the e eles mexiam na máquina. And they would mess with the e diziam, está tá boa a máquina. And they would say, the fine. E eles davam as costas. And they would turn their backs. E então e, os, eles iam imprimir o Novo Testamento. And they would go to print the New Testament. E a máquina não imprimia. But the print it. Até que que alguém Until somebody se lembrou que aquilo poderia ser algo maligno. That that could be e orou And they com a mão em cima da máquina, their hand over that machine, repreendendo a ação do diabo. The act, the, the of the devil. E sabe o que aconteceu? A máquina imprimiu. The machine quando nós lidamos com coisas lead, when, do Espírito, com as coisas de Deus, nós estamos no mundo sobrenatural, irmão, e nós precisamos entender isso. As pessoas estão lidando com a igreja como se a igreja fosse algo natural. People are dealing with the church as if the church were a natural thing. A igreja não é algo natural. The church is not a natural thing. A obra de Deus é algo sobrenatural. God's work is something supernatural. E se nós nós olhamos para a igreja com estes olhos, nós precisamos entender. We have to understand no, do mundo espiritual. Of the spiritual world, irmãos, existem igrejas que estão acabando. Brothers, there are churches that are being done with. Existem pastores que estão abandonando as igrejas. There are pastors who are abandoning churches. Por quê? Why? porque estão em conflitos? porque estão brigando uns com os outros? E sabe e não tem a capacidade de se levantar and e repreender a obra do diabo. And you know maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O espírito de Deus te dá autoridade espiritual. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Jesus said, behold, I am with you unto all days. Quando o espírito de Deus separou Paulo e Barnabé. Eles encheram Paulo e Barnabé com, com o com poder do espírito. Vou falar uma coisa para vocês. I'm tell all of you something. Não há maneira. There's no way de fazer a obra de Deus sem o poder e a unção do Espírito de Deus. The power and the of God's você pode construir um prédio. Build building, você pode tocar o piano, the piano. Você pode ensaiar um bom sermão. Sermon, mas não vai acontecer nada. Porque quem faz as coisas é o Espírito de Deus. Paulo enfrentou muitas lutas, irmãos. Paul faced many battles. Essa não foi a única. This wasn't the only one. Mas sabe o que que acontece? But you know what happens? Quando o inimigo se levanta, When the enemy rises up, e que nós levantamos na autoridade de Deus para repreendê-lo, but we rise up in the spirit of in the power of God and our authority to rebuke it, o milagre acontece. The e o evangelho é crido. And the is upon. A Bíblia diz aqui que o proconsul quando viu o que aconteceu. The Bible says here that when the proconsul saw what happened. Quem foi que fez aquele homem ficar cego? Who made that man become blind? Foi o Espírito de Deus. It was God's Spirit. Paulo falou: Você vai ficar cego. Paul said: You will be blind. Por causa disso que você está fazendo. Because of what you're doing. Não é permanente. It's not permanent. Mas você vai ficar cego. But you're gonna be blinded. E na mesma hora ele ficou cego and at that same hour he was blind. e o proconsul olhou e ficou maravilhado quando você está na unção do espírito when e você crê and you believe e você obedece and you obey. os comandos de deus God's tudo que o diabo fizer everything that the devil might do para te derrubar. Deus usará isso para te levantar. Você crê nisso? O grande problema é que às vezes. Nós ouvimos a voz do Espírito. Voz do Espírito mas aí nós vamos. Mas nós não imaginamos que acontece. Como problemas, like problems, obstáculos, dificuldades. Paulo enfrentou muitas. Paul faced many of these. Preste atenção em Atos 16. Pay attention in Acts Pode abrir a sua Bíblia em Atos 16. Can you please open your to Acts em Atos 16. In Acts em Atos 16. Oh, 16. 16. 16. Thank you. Atos 16. É um outro momento na vida de Paulo. Ele, ele estava muito envolvido na sua viagem missionária. E ele então tinha planos de ir para um determinado lugar. Mas eu acho interessante no versículo, no versículo 7 de Atos 16. O que, que diz aí o versículo 7? versículo 7? O que, que diz? E quando chegaram a Misia, after they had come to tentavam ir para Bitínia. They tried to go into Bithynia. E agora, o que aconteceu? And now, what happened? O Espírito de Deus, but the Spirit of God, não permitiu. did not permit them. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes o Espírito de Deus chama. Brothers, we have to mas às vezes o Espírito Santo, impede. Mas, vezes, o Espírito Santo impede. Eu falava isso outro dia com uma pessoa. Nós às vezes queremos que o Espírito faça tudo que nós queremos. Da maneira que nós queremos. Não é da nossa maneira. É da maneira que Ele quer. É e que é interessante que Paulo nessa viagem. Aí agora o Espírito não permite. Agora o Espírito não permite. Pela que ele vá para o lugar que ele queria ir. To go to the place he to go. Mas aí de noite ele tem um sonho. But then at night he has a dream. Lembra que eu falei que o Espírito Santo pode usar o que ele quiser. Qual foi o sonho que Paulo teve aqui? What was the dream that Paul had here? Ele viu um varão, um homem. He saw a man. E esse homem estava vestido com roupas In... características de um determinado lugar. Esse lugar se chamava Macedônia. E esse homem falava, vem a Macedônia e nos ajude. E aí Paulo fez o que, irmãos? Paulo foi para Macedônia. Mas aí na Macedônia, porque o Espírito estava mandando ele para lá. But the was Paul to então foi tudo uma maravilha. So, was foi maravilhoso? Was it Não aconteceram problemas? Did he not face Muitos problemas. Muitos problemas. Havia uma uma jovem que todos os dias andava atrás de Paulo e Silas. E ela dizia assim, estes são homens de Deus. Esses homens são tremendos. <risos> e todos os dias ela fazia isso. E aí Paulo teve discernimento que aquilo era um espírito mas aquela jovem, ela era uma jovem adivinha. Mas aquela jovem, ela era uma jovem adivinha. Mas aquela jovem, ela era uma jovem adivinha. ela, tinha um de e aí, ela era uma escrava. E o dono dela ganhava dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Mas aí, quando um dia ela vai andando atrás de Paulo e Silas, Paul fala, esses são servos de Deus, saying, Paulo já estava com a paciência esgotada. Paulo, had the limit of his Paulo vira e repreende o Espírito. Sai dela. Leave her. Em nome de Jesus. The Jesus. E aí? So what happened? O Espírito saiu. Acabou a divinação. That was the end of the fortune telling. Acabou o lucro dos donos dela. That was the end of the income for her owners. E onde Paulo e Silas foram parar por causa disso, irmãos? And where did Paul and Silas end up because of that? Huh? Na prisão. In <risos> foram açoitados. They were beaten maltratados, Maltreated. e agora estavam presos, and now they were imprisoned. Que situação difícil! What a situation! Você ama a Deus? Do you love God? Você quer fazer a obra de Deus? Do you want to do God's work? É bonito ser usado por Deus, não é? It's a beautiful thing to be used by God, right? Mas na hora que você começa a fazer, in the, in, things, a oposição se levanta, the arises, o inimigo se levanta. The enemy rises up. Mas sabe o que que Paulo fazia lá na prisão? You know Reclamava, he murmurava, he murmured, falava contra Deus. He spoke God, Como right? é que Deus nos chama para cá? How can God call us here? E deixa a gente passar por isso. And, Era isso que Paulo fazia? Paul <laughs> Eles cantavam hinos de louvor a Deus. No, they would sing hymns of to God. Queridos, ser cheio do Espírito Santo. To be full of the Holy Amar a obra de Deus. Ser usados por Deus. To be used by God. É necessário amar a, a Deus. Porque não existe paixão que resista a estas pressões. Porque não existe paixão que possa sobreviver a tipo kind of de expressão. Quando você se levanta para orar pela sua família. Quando você ora pelos seus filhos. Você acha que o inimigo vai ficar quieto. Ele vai tentar fazer você desistir. Ele vai querer mandar você voltar. Eu estava no Brasil. E assim que eu cheguei no Brasil, as soon as I got in Brazil, meu irmão e eu entramos numa guerra espiritual. My brother and I a battle, porque o lugar onde meu pai mora, the place where my dad lives, que agora é uma casa, now a house. antes era um, uma loja, um Be estabelecimento comercial. It was a store, a commercial establishment. E há muitos anos atrás fizeram uma obra de feitiçaria na porta do estabelecimento. E há muitos anos atrás fizeram uma feitiçaria na porta do estabelecimento. E nós oramos e ungimos aquele lugar anos depois. But years later we prayed and anointed that place. E depois, mas quando eu cheguei no Brasil agora, estávamos enfrentando uma grande luta. But when I got to Brazil now we were facing a great battle. E nós sentimos que algo no reino espiritual estava acontecendo. And felt that something in the spiritual kingdom was going on. então nós entramos em jejum e oração. So we entered into prayer and fasting. E na primeira noite, and on the first evening, eu tive um sonho. I had a dream. E esse, nesse sonho para re, resumir, and just to o diabo falava para mim, this dream, the devil would say to me, ou você vai embora ou eu vou te matar. you'll leave or I will kill you. Em dez dias. In ten days. E nós continuamos orando e jejuando. And we continued praying and fasting. No décimo dia, on the tenth day, eu, eu sofri uma dor aqui nessa região. I suffered a pain here in this region. Muito forte. Very strong. E sentia que vinha da região da próstata. And I felt that it was near the eu não estava sentindo nada antes. I wasn't feeling anything before. Na hora o Espírito de Deus falou, é seta do diabo. But at that time God's Spirit spoke and said, this is an arrow from the enemy. E eu estava numa loja com meu irmão e meu pai. Eu entrei no banheiro e comecei a orar. And I went into the bathroom and started to pray. E, e eu saí de lá e disse o meu irmão, ore por mim. And I left there and I said to my brother, pray for me. E nós fomos para casa. And we went home. E cheguei em casa e eu fui para o banheiro outra vez e ele foi comigo. And when I got home, I went to the bathroom again and he went with me. E ora e repreende, ora e repreende. And prayed and rebuked and prayed and rebuked it. E chegou minha cunhada e meu cunhado. <risos> my brother and in law chegaram lá na casa they got there at home at our house e eu, eu saí do banheiro and I left the e juntou meu irmão It was my brother meus sobrinhos my grand my nephews, <laughs> meu cunhado <laughs> e a esposa dele <laughs> you <don't have> My brother and e, e meu irmão, and my brother e meu pai, my dad e minha mãe, my mom e eles impuseram mão sobre mim, and they their hands upon me e oraram, and até que a dor fosse embora. Until the pain went away. E o que aconteceu? And what a dor foi embora. Aleluia. Amém. Irmãos, nós não podemos ignorar o mundo espiritual. Brothers, we the realm. Eu estaria morto se não, se não fosse essa batalha travada em oração. Eu would have been dead se não fosse por esse counter-attack spiritual counter -attack. Do nada. Out of Nós precisamos nos levantar. We have to rise up. Precisamos nos encher do Espírito de Deus. Precisamos identificar os ataques do inimigo. E precisamos assumir a nossa posição no reino de Deus. We have to our in God's o Espírito de Deus. The of God. Ele te chama, ele te levanta. It calls you, it, it para fazer a obra de Deus. Mas o inimigo não quer que essa obra seja feita. Temos dois lados importantes We aqui que eu quero deixar bem Claro, Existem, que estão, Existem aqueles que são chamados por Deus para fazer as coisas de Deus e precisam ser cheios do Espírito de Deus. Existem aqueles que estão chegando e conhecendo as coisas de Deus. Mas muitas vezes não estão percebendo os ataques do inimigo para que você não entenda para que você não entenda a palavra de Deus, para que você não receba a palavra de para a palavra de Deus, transformada é que que você não a de Desde que nós assumamos a nossa posição. As long as we take our Não permita que o inimigo perturbe a sua vida. Esta semana eu falava com uma pessoa, uma This irmã. Eu disse, irmã, quando essas coisas acontecerem. Ela me contou algumas coisas que aconteceram com ela. Você tem que identificar. Levante a sua voz. Para levantar sua voz e repreenda o inimigo e, o inimigo e ele fugirá de vós é o que a bíblia diz dá diz, sujeitai-vos pois a deus Resistir ao inimigo, Resistir inimigo e ele fugirá de vós shall flee from you. faça isso em oração Jejuem. Clame a Deus. Cry out to God. É difícil jejuar, né, irmãos, com tanta comida que a gente tem aqui. It's né? hard to fast, right, with all the food we have here. Mas é melhor ainda quando você jejua. But it's even better when you fast that way. Faça propósitos com Deus. Make a, make a purpose, a commitment with God. Tem gente que só jejua se for para trocar de carro. There are people who only fast because they want a new car ai irmão, eu vou jejuar porque oh, Deus sabe que brothers, eu preciso trocar esse carro I'm, 2012 por um 2015. Mas quando é para. A família But when it's to heal your family, quando é para orar por alguém, para resistir o diabo, resist the nunca jejua. Never Pague o preço de oração. Busque, Seek, clame, cry out. corra atrás da sua, da sua do seu enchimento do espírito de Deus. Run after the of the spirit of God. E você será vitorioso na sua vida. And you will be victorious in your life. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos na tua presença. Pai, dá-nos essa visão espiritual. Father, give us spiritual vision. Deus, desata, Senhor, desamarra, Senhor. God, unbound, O a visão da tua igreja. Não, não deixa o teu povo ficar sofrendo os ataques do inimigo. Mas dá o discernimento espiritual. E, e dê a eles ousadia, poder, poder autoridade para resistir e expulsar o inimigo para que o teu povo se levante não senhor com uma paixão passageira não, não mas que possa, Senhor Deus, se levantar com um amor verdadeiro para fazer as Tuas coisas, na Tua unção e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, se você recebe, diga, eu recebo, em nome de Jesus, autoridade de Deus